Fala galerinha do mundo do Steel Frame! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo dia de obra, Ele é na roça. <risos> é sério gente, eu tô aqui em Pati. Quem não viu ainda o interior do Rio, aqui é um vale, né? Muito frio de manhã e à noite, e agora de tarde um solzão. Vocês estão vendo? Oh, não tô nem enxergando vocês. A gente fez a nossa forma ontem toda de Steel Frame, vocês conseguem ver. E lá embaixo o pessoal tá fazendo a concretagem. Vou mostrar para vocês um pouco mais de né, como é que faz a armação e a execução de um radier, de um bom radier para steel frame. Vamos lá? Então, aqui vocês conseguem ver: a gente fez a forma toda, com os perfis, até os pontaletes, malha pop, os capixadores para garantir que a malha não desça quando o pessoal tá botando a segunda camada de concreto. E aí vocês estão vendo que a gente bota primeiro uma camada de concreto com 5 centímetros de altura, bota a malha com os passadores que é muito importante você ver ó os meninos em cima da malha que é todos um e aí depois botar a segunda camada e ficar daquele jeito Essa aqui é uma casa de 70 metros quadrados que a gente está fazendo E você vê, demorou dois dias, né, para fazer a arrumação no terreno Ontem passou máquina aqui no terreno é... para fazer a forma bonitinha, as marcações A armadura e a completagem do radier Legal, né? Os meninos estão ali ó, fazendo a completagem Bonitinho Então, galerinha, vamos continuar acompanhando Muito legal, né? Você viu como é que a gente fez o nosso radier o mais legal, que essa é a malha pop 61, eu acho que é isso, que é 61 É a malha mais fininha que tem e a gente não precisa usar uma malha super reforçada para fazer radier, porque o steel frame é muito leve. Isso é muito legal, é muita vantagem, competitiva, entendeu? Com muita economia de material. E é parte do estilo do que não adianta. A gente ainda tem que trabalhar com concreto. E aí fica essa baguncinha, né? Que eu não tô muito acostumada. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, comentem se vão ver a evolução de uma obra que eu tô fazendo toda, inclusive, com mão de obra local, tá? Ninguém aqui é montador de steel frame, ninguém aqui é montador de drywall. Todo mundo aqui é pedreiro e ajudante. Na verdade, a gente tem um pedreiro, um pedreiro só, que é o Jurandir ali de costas, e o restante é tudo ajudante. E a gente vai montar essa casa toda com eles. E aí, vamos ver como é que vai ficar? Beijinhos, acompanhem Helena na roça! <risos>